Ok, a primeira coisa que eu deveria mencionar aqui nesse episódio é que aparentemente uh, o preço regional uh, do jogo não está correto e vai abaixar. Não sei se, tipo, só em todas as regiões ou não, mas o caso aqui é que... Ok, como é que você abre isso aqui? Esse, esse lugar tá me deixando realmente curioso aqui. Será que, tipo... Isso é algo que só vai abrir no fim do jogo, depois que você derrotar o último chefe, porque isso parece plausível, sem dúvida alguma, mas... É, esse jogo foi está a 60 reais no Steam, e honestamente eu nem ia saber que uh, o preço estava errado ou não, afinal, é perfeitamente o preço de uma pizza portuguesa mais coca na promoção numa pizzaria barata, então... Justo. Ok, será que, tipo, tudo aqui vai ser em tema de deserto? Acredito que sim, mas eu gostaria de saber exatamente de que é feito esse deserto. Tipo... Uh, a música é boa. A música é muito boa. Um, enfim, o que eu queria dizer é que... Uh, tipo, o nome da fase é deserto de orégano. Tipo, isso aqui está bem claro. para todo mundo. Ok, as nuvens você não pode atacar. Uh, pois é, aquilo era bem claro. Mas, tipo... Isso obviamente não é orégano. Tipo, orégano cego, como todo mundo obviamente sabe. É tipo verde escuro. E isso aqui... É tipo, tudo alaranjado, etc. Isso absolutamente é massa de pizza. E acredito que a areia ali é simplesmente uh, farinha fortificada ou coisa parecida. Dá pra eu entrar aqui? Uau, o quê? Hã? Certamente não imaginei que eu fosse encontrar uma loja dedicada de pizza aqui dentro. Tem... Por que existe uma loja de ingredientes dentro da torre da pizza? Com, inclusive, alguém... Ok, que eu acabei de demolir, casualmente. <risos> uh, preparado para vender coisas, tipo... O que é a Torre da Pizza? Isso é o maior mistério desse jogo, no fim das contas. Tipo, ele tá simplesmente uh, não se preocupando muito com esse tipo de questão, nem nada, mas... Yeah, isto é... Uma bela questão misteriosa aqui. Será que vai haver uma resposta para esta? Oh, qual é? Fui pego pelo machado ali. Como raio é aqui? Ok, pra baixo da água. Uh, deu uma volta ali no ar que foi realmente esquisita e não fez completo sentido, mas tudo bem. Uh, mas é. Oh, não! Ok, eu não entendo completamente qual é a daquele tambor. Aquele tambor... Ai. A propósito, cair no buraco não te machuca, o que é bom, sem dúvida alguma. Mas, é, qual é, de fato, a daquele tambor? Aquilo é curioso, sendo. Dúvida... o quê? Ok. Jogo, você tá simplesmente me deixando confuso aqui. Porque, tipo... Olha, pra você colocar isso dessa maneira, meio que indica que você teria um incentivo pra subir de baixo pra cima... Mas não tem, então... Sei lá, isso aqui... Será que é um artefato de... Oh, não! Ah! Será que aquilo é um artefato de um momento anterior no desenvolvimento? Onde você conseguiria alguma coisa ali? Eu não sei. Eu só sei que até agora eu não consegui... Uh, nenhum bônus. Isso é um pouquinho preocupante. Oh, O tambor! Que está sendo tocado ali é o que faz as nuvens existirem. Eu compreendo. o quê? Uh, pra ba... Como assim? Deixa aéreo? Oh! Ok, mas por que. Ou! Oh, primeiro você aperta um botão, depois aperta o outro. Eu compreendo completamente que... o que está acontecendo. Demorou um pouquinho. Pra eu realmente compreender, mas eu compreendo. Ok, então. Isso aqui é simplesmente. Pera aí, ele comeu. Um frango apimentado ali. Seria este um patenteado momento Hot Ones? Porque definitivamente é isso o que parece. A propósito, é esses blocos. E é isso. Oh, qual é? Esses blocos, absolutamente. São simplesmente. Ok. Não sei porque, mas eu acho que vai ter um segredo aqui. Apesar de não encontrar nenhum aqui. O um, que, que eu ia dizer? Eu não sei. Frango apimentado. Aparentemente, falando em Hot Ones, dizem que uh, as asinhas de frango utilizadas uh, no programa na verdade uh, não são muito boas. Tipo, é um molho de pimenta. Que não é exatamente cheio de sabor. Só existe pra... Ok, se você levar a pancada, você perde o poder. Bom de se saber. Ei, me de... deu frango. Me deu frango, por favor. Muito obrigado. O um, que, que eu ia dizer? É, yeah, dizem que não é bom. Mas, é, de qualquer maneira, eu certamente não iria provar... Qualquer molho feito com uma dessas pimentas insanas, porque honestamente sequer você seria capaz de sentir o gosto de qualquer coisa, de qualquer uma dessas pimentas famosamente agressivas, eu acredito que tipo a dor causada pela capsaicina não iria permitir isso, mas eu, eu não sei. Uh, a propósito, muito bom eles terem colocado... Espera, o quê? Dá pra... Dá pra você subir aqui enquanto você está com... Ok, jogo. Isso aqui é misterioso. Ah, oh, não é tão misterioso, não. Na verdade, a ideia era que você... Ups. Você ia por aqui e depois você explodia aquilo. Aí você caía ali por cima. E eu meio que acabei fazendo tudo ao contrário aqui. O plano aqui é que você não deve perder... Uh, o poder de fogo... Yeah. A propósito... Uh, eu ainda não encontrei... Absolutamente nenhum segredo... Isso é, isso é preocupante... Especialmente... Uh, em termos de tentar conseguir Rank S... Porque tipo... Quanto mais longa uma fase é... Mais difícil... Mais fácil é você perder... Uh, potenciais segredos... Então... Yeah. A preocupação é séria e tem vacas aqui, o que é isso? Earthform Gym, Earthform Gym. a propósito, uh, como todos devem saber, uh, bônus! Obrigatoriamente, o único jogo autorizado a ter vacas nele. Uh, não me pergunte como o contrato... Com o sindicato das vacas aconteceu Mas olha, é simplesmente Um fato da realidade aqui Ok, manda Manda o frango Ok, beleza uh, Desse jeito, certamente o pepino vai Ganhar bastante peso considerando Por que eu pensei que isso foi inteligente? Eu não sei Certamente ganhará peso considerando Tanto de frango frito que ele tá comendo aqui Mas Pensando bem Tipo, considerando a quantidade insana de atividade física que ele faz nesse jogo. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele pode comer um baldão inteiro de frango todo dia sem problema se ele simplesmente corre desse jeito. Eu acho que isso é definitivamente legítimo. Ah, ainda? Ok. O que é isso? Tem um bônus aqui. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida de que eu sou burro também, a propósito Tipo, eu só tenho que voltar ali atrás Não levar o um coice E esse é o segredo Tipo Qual é? Não há mistério nisso aqui Só seguir para aqui Estranho que você só pode fazer isso no ar A propósito Mas será que é realmente algo que pode ser considerado estranho? Eu não sei eu Ok, quer saber? Eu estou em chamas e eu vou cair e Agora não estou mais em chamas. Ok. Isso aqui são uns saltos bem específicos que você tem que fazer. Oh, dá para você aumentar a velocidade aqui. A propósito, você precisa encostar no NPC ali, caso contrário, o bônus é perdido. Ou oh, ser chutado por uma vaca também. Conta ali, ok? Um de três, ainda não peguei o tesouro Certo Mas eu não sei se eu perdi. Ok, um disco caiu aqui Tinha um disco voador... e ah, Com alienígenas dentro dele Dentro da torre da pizza Ok, quer saber? Yeah Essa torre é um espaço metafísico Que não faz completo sentido Tipo, naturalmente Eu não sei porque eu imaginei que seria algo diferente disso, mas era o que eu estava imaginando. Mas olha, ok. Quem imaginou que a fase do deserto seria a fase de Alien. Uh, meu Deus, eu quase não consegui falar a bendita palavra. Uh, seria a fase uh, dos alienígenas. Bom, para falar a verdade, parcialmente relacionado porque Roswell, Área 51 etc tudo exa... isso aqui ok eu pensei mas eu pensei completamente errado eu compreendo essa realidade eu sabia que eu ia ser atingido ali é simplesmente inevitável que isso fosse acontecer mas tudo bem um, e eu repito só consegui um único bônus aqui isso me preocupa bastante ah pera um momento deixa eu ir rápido aqui passar aqui por cima Ok, tá tudo certo, tá tudo certo até onde eu consigo perceber mais. Ah, nós estamos já voltando por aqui. Pera aí, isso aqui é onde é que eu estou? Eu já estive aqui antes. Eu... eu não sei, eu não sei se eu deveria ir para trás ou para frente aqui. Ok, 3 minutos e 20. E Pera aí, dá para eu passar por aqui. Ok, o que, que o jogo quer que eu faça? Eu não tenho uma ideia do que o jogo quer que eu faça. Eu estou plenamente confuso. Um... Oh, eu acho que eles só estão sendo obstáculos aqui. É isso? É correto acreditar nisso? Sim, eles absolutamente estão sendo obstáculos aqui. É por isso que tem uma vaca ali para dar coisa na gente. Um... Ok. Por mais que eu não precise... Quer saber? Eu acho que eu acidentalmente... Uh, ignorei parte da fase aqui. Será que é isso? Não, não tem como ser. Ok, eu posso subir ali. Oh, ali está o item necessário. Ok, fantástico. Tá aí duas coisas que você precisa coletar aqui. Pera aí, eu tô com somente quatro ingredientes. Novamente algo preocupante. Oh, acho que eu sinceramente... Oh, isso... Isso é um momento bem fantástico. O que acabou de acontecer ali, ok. Mas uh, muita calma nessa hora, tipo... Levar coice... Não é algo que eu quero que... Oh, não, não, não, não, não. O jogo tá, tipo, se jogando... Espera um instante. Será que o jogo estava indicando? Não, não estava indicando. Ah, eu só quero explorar. Aqui a situação. Ah, fazer um short Spark seria uma maneira melhor de fazer o que eu tava tentando fazer ali, mas uh, deu certo de qualquer maneira, então tá ótimo. Ok? Nada ali em cima, tá tudo ok. Ok. Um... Yeah, não. Definitivamente perdi pelo menos alguma coisa. Bom, raios ou se chega ali? Isso é um mistério que eu preciso que seja ou oh, você não chega ali é você tipo vai pelo contrário eu comprei será que isso aqui é uma corrida no okay. só que provavelmente é uma corrida a propósito só que é bem poderoso oh, eu perdi a oportunidade o que era aquilo ali em cima eu preciso ver ok tem um padre e é somente isso ok tudo bem, eu compreendo. Música começando a ficar uh, cada vez mais preocupante. Eu ainda. Eu ainda não sei como. Tem loja, pizza. Ok, aqui provavelmente tem mais um dos caras ali. Oh, eu provavelmente vou perder. Quer saber? Para falar a verdade. Ei, okay achievement. Isso aqui deve ser complicado. Pera aí um instante, o que é isso? Ok. Tem algo aqui, não tem? Yeah! Oh, uau! Wow. Isso... Ok. Eu pensei que eu usaria o coxo da vaca para me ajudar, mas não foi o caso. Um... Meu, provavelmente está super bem escondido aquele primeiro segredo. ou oh, não! Ah. Eu tenho que dar um jeito de instintivamente... Uh, entender quando eu preciso fazer Shine Spark, porque Isso não é algo que eu consigo fazer ainda Mas uh, E yeah, as chances de eu Chegar no meu Objetivo aqui, parecem Extremamente pequenas aqui nesse momento, só dizendo Eu, eu enrolei demais Eu enrolei demais As minhas chances de sucesso aqui são bem pequenas Pepino, você está correndo rápido demais Ok A pizza é agressiva Jimmy Neutron literalmente tinha aliens na tela ali como é que eu não percebi isso eu não sei oh <risos> oh bônus encontrado justamente ali onde eu tinha falhado da primeira vez ah, mas yeah, ok. definitivamente isso aqui é um jogo onde você você pode fracassar Oh, não! Lugares onde você pode fracassar assim desse jeito me preocupam extremamente. Especialmente num jogo estilo Wildland 4. Oh, isso, isso vai ser algo que vai causar estresse no futuro. Tipo, eu, eu perdi aquele tomate. Eu perdi aquele tomate simplesmente porque eu tinha... Arremessado aquele inimigo no lugar errado E agora eu simplesmente não tenho nada pra escalar ali Ok, tipo... Eu posso me... Me, me, me, me, me, me, me safar Ao simplesmente dar a volta aqui, fazer um spark, etc Bom, eu ia dizer Mas isso consome tempo Mas tipo, isso, isso não importa Nós ainda não estamos na parte de corrida da fase Tipo... Utilize seu cérebro de vez em quando, pessoa humana conhecida como eu. Mas, yeah, toda vez que você fizer uma fase aqui, primeira vez vai ser feio. Não importa o que acontece. Aí depois, quando você uh, consegue fazer um rank aceitável, e isso se torna, tipo, bom, e etc. Mas... Yeah, isso é coisa que demora tempo. A propósito, os meus combos aqui estão tão feios que eu nem estou conseguindo oportunidade de super taunt. Ok, eu ia dizer, ah, certo agora, mas pra falar a verdade, eu não sei quais são os requisitos necessários para você conseguir um super taunt. Oh, agora eu tenho! É tipo um combo de 11, um combo de 12... Será que o número do combo especificamente tem algo a ver com isso? Eu não sei, mas ok, já que a gente está aqui, isso é um bom momento para eu mostrar o que o jogo queria que eu fizesse aqui. A resposta é isso. Ok, a resposta não é aquilo. Isto é uma mentira. A resposta é isto. Ta tá, tá, tá! E agora, vocês observaram o que era para acontecer. Ok, cortando até... Sério? Cortando até a parte da corrida. Pepino é poderoso o suficiente para parar raios? Sim, ele absolutamente é. Incrível. Ok, agora estamos aqui. Acredito que vai ser melhor dessa vez. Sempre essa a lógica final. Sempre é. Bom, deveria sempre ser, para falar a verdade. Enfim. Uh, eu ia dizer alguma coisa, mas eu acabei esquecendo completamente. Ah, sim, eu tô curioso. Uh, sobre algo em termos dos achievements nesse jogo. Os achievements contam... Oh, foi isso que tinha acontecido. Afinal, é uma corrida. Os achievements contam pra completar porcentagem nesse jogo. Porque se sim, eu vou ter que fazê-los. Se não, eu não irei fazê-los. Uh, mesmo assim, eu vou fazer em off de qualquer maneira, porque, tipo, tem... Tem algumas coisas realmente absurdas aqui que são absurdas. A propósito, yeah, eu peguei dois bônus. Onde está o terceiro mesmo? Eu não me lembro. Isso é um problema. Oh não, tá, tá aqui. Tipo, isso, isso não é um problema, para falar a verdade. <risos> uh, enfim, o que o que jogo queria que a gente fizesse aqui? Simplesmente corrida. Aí você é Shine Spark. Então você é Zoop. E yeah, é exatamente isso. Ok, tudo bem. É simples, é tranquilo e a gente pode seguir em frente. Meu, a quantidade de tempo que eu pouco aqui, simplesmente sabendo Ups. um pouco do que vai ter na minha frente é realmente algo incrível. Ou oh, eu estava quase indo na direção completamente errada. Honestamente, eu nem sei como você poderia otimizar aquele momento inteiro, mas tudo bem. Uh, eu tô entrando num lugar que eu já tinha entrado. Tipo, não dava pra fechar a porta ali e deixar indicado... Ei, olha, você, você já comprou os seus ingredientes aqui. Uh, não é necessário... Oh, não. Oh, não, não, não. Eu perdi o item. Eu esqueci onde o item estava. Oh, não. <risos> tipo... O cara está aqui comigo, mas... Oh, eu sou um ser humano super burro, mas... é hey, pelo menos o ranquear tá garantido. Ah... <risos> ah, burrice é tremenda. Espera o quê? Eu esqueci um... Hã? Não. Onde? Quando? Gá! Ok, eu só tinha esquecido de coletar algumas coisas. Não foi. nada demais. A propósito, minuto 35 de gravação. <risos> eu acho que. vale a pena mencionar isso. Basicamente, isso aqui já dava um episódio. Mas eu vou ser um absoluto lunático e fazer mais uma fase aqui. Mas. o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Assim como eu também não sei. Ei. Pera aí, você pode bloquear. Sim, eu sei disso. É, o Pimentão tá aqui e. ele continua sendo um artista. Ok, então, agora a gente vai pelos celeiros pelo que parece. <risos> ok, aparentemente o frango ali é notável o suficiente pro nome dele aparecer ali. Ok, eu tava me perguntando o que é aquilo? A resposta é, aquilo é o lugar onde vai ficar a segunda volta. É realmente simples. Oh, uau, eles continuam reutilizando os meus inimigos, mas dão gráficos diferentes para eles, dependendo do mundo. Isso, meu, não é à toa que esse jogo demorou... Isso foi estúpido da minha parte. Não é à toa que esse jogo demorou tanto tempo para ser lançado. A quantidade de tempo gasto no... Oh, oh, oh, oh. O que é isso que eu estou vendo aqui? De fato, o que é aquilo que eu estou vendo aqui? Oh, ok. Tá, tudo bem. Eu só tinha errado o Shine Spark. Ok, eu tava começando a ficar um pouquinho preocupado... Uh, com as coisas ali. Ok, nós podemos utilizar escadas daquela maneira. Eu sinto que eu já vi outros jogos que já tiveram escadas voadoras, mas eu não sei qual jogo, realmente. Ok, a propósito, esses pantalhos são puramente decorativos. Não sei porquê, mas eu sinto que alguma coisa devia acontecer quando você utilizava a provocação ali. Peraí, peraí, peraí, peraí, o que é aquilo? Dá pra eu entrar ali? Não, aquele cara simplesmente está numa zona de invencibilidade E não há nada que eu possa fazer Oh, eu tô pensando em algumas coisas ali Tipo, o jogo quer que você consiga um super taunt E use ele exatamente ali E é assim que você... Ok, não imaginei que fosse isso que acontecesse E tipo, o jogo imagina que você precisa... Uh, utilizar ele ali para conseguir O combo de 99 Sabia? Uh, o combo de 99 e o rank P da fase Porque Ok, eu, eu sei porque uh, Se chama rank P Agora Não é P de perfeito Não é P de pizza É P da vida Certamente Provavelmente uh, Mas Enfim Oh, eu sinto que eu vou, tipo, genuinamente em algum momento tentar fazer. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh! Isso não é um dano! Isso é algo proposital. Oh e a propósito, eu deveria mencionar sobre o grito do pepino ali. É que provavelmente. É. Bom, ou de domínio. Ou! Oh! Ok, pulo duplo, ataque. Uou! Wow! Ok, isso certamente é um tremendo upgrade. Aqui os controles são incríveis. Uh, a propósito, eu sinto que, eu sinto que eu deveria voltar, mas ao mesmo tempo eu também sinto que isso aqui é uma sessão que. Ok, obviamente tem algo ali. Ok, o que é isso? Eu, eu só tenho dúvidas. Tipo, isso aqui é um lugar completamente opcional, ou o quê? Não, esse é o caminho que você segue para seguir em frente na fase. Tipo, eu não tinha perdido nada ali, mas tudo bem. Enfim, uh, o efeito sonoro é um efeito sonoro comum, porque foi, inclusive, utilizado em Crash Team Racing, segundo o que foi dito nos comentários. E agora, se você estava em dúvida sobre onde você já tinha escutado aquele efeito sonoro antes, agora você sabe, talvez. Ok. Esse lugar me incomoda. Mas pode ser que, tipo, você retorne aqui na volta de retorno da corrida... aí. Certamente não tinha... Ok. Deixa pra lá. Eu certamente não deveria falar certamente em alguns momentos. Só A propósito, os inimigos estão começando a ficar realmente agressivos comparado com como eles estavam antes. Eu não sei mais qual lugar eu devo ir aqui primeiro. Oh, eu pensei que esse jogo nunca iria ter o problema de... Talvez você fica perdido, mas... Não, não, não. Definitivamente eu tô ficando perdido de vez em quando aqui. Em alguns momentos. A propósito, é fascinante como, tipo... Algumas fases, Eu não cheguei a perceber se são todas. Tem mais de uma música e mais de uma área. Isso é algo bem incrível, pra falar a verdade. Ok, eu vou ter que pegar o item quando eu estiver voltando. E eu preciso me lembrar disso, isso é importante e vital, extremamente, e possivelmente algo fácil de se esquecer. Espera um momento, o que é isso? Isso parece uma porta, ou uh, uma janela, ou alguma coisa. Provavelmente é completamente decorativo, eu só consegui um bônus até então. Preocupante, assim como ser atingido por um inimigo que eu não tinha percebido que estava ali. Honestamente, ser atingido por coisas que você não percebeu que estavam ali é uh, algo extremamente comum nesse videogame. Uh, ok, E yeah, yeah. eu tenho que seguir lentamente e cuidadosamente. Oh, aquilo foi uma armadilha boa! Lentamente e cuidadosamente nesse jogo Porque nunca se sabe Onde algo pode estar escondido Ok Ali não Mas ali Oh. Ok Hum. Novamente estou curioso o que acontece se você Levar um monte De pancadas propositalmente Sinto que Algo interessante vai acontecer Mas Certeza não está No meu vocabulário aqui Ok, tipo, nem aqui tem nenhum bônus. Eu sinto que eu deveria cair de propósito pra explorar. Eu não deveria ter caído de propósito pra explorar. E foi assim que eu aprendi. <risos> é, novamente estou confuso sobre aquele lugar que eu tinha vindo antes que realmente parecia... Que... Peraí, por que eu ganhei pontos? Por que, de fato, eu ganhei pontos? E, tipo, será que os pontos se regeneram depois de um tempo? Eu não sei, mas ok, isso aqui, isso é criativo. Eu aprovo tremendamente. Isso aqui também parece um lugar onde pode acabar tendo um bônus. Mas eu não sei. Oh! oh. Sinto que eu perdi um bônus em algum lugar. Preocupante. Ok, não, não, não. Tá mandando a gente numa direção. Eu irei na direção oposta, porque na direção oposta nós. Ok, o que eu ganhei nessa direção oposta? Alguns itens e alguns pontos. Realmente, algo extraordinário. Ok. Agora, negócio fica estressante. Ok, dois minutos é o que a gente tem pra fazer tudo ali. Tipo, tá razoavelmente de boa, né? Ah, tem muitos... Esses compartimentos onde você não pode entrar... É o tipo de coisa que me preocupa bastante. Porque, tipo, vai que em um deles você consegue entrar. E é simplesmente questão de perceber algum detalhe ali que permite... Ah... É o que eu dizer sobre isso. Ok. Nada... Oh! E assim, definitivamente esperava que isso fosse acontecer. O que vocês estão falando? Ah, eu... Eu precisava ter o power-up ainda aqui. Eu não sei. Eu vou simplesmente seguir em frente. Ou oh, tem algo ali. Ok, mas simplesmente, tipo, você segue em frente, no caminho, tá tudo ok. Uh, será que eu coletei todos os ingredientes? Eu acredito que sim, mas... Eu não sei. Uau, isso é bem escondido. Eu quase passei completamente direto ali. Sinceramente, não sei como eu consegui prestar atenção naquilo. isso Aquilo é tão sutil, exatamente o tipo de sutileza que eu geralmente não sou capaz de perceber. Pra falar a verdade, é tão uma sutileza que eu geralmente não costumo ser capaz de perceber que provavelmente ali tem um bônus que eu perdi. Yeah. Provavelmente Que tipo eu Já tô vendo como da Seria ali? Eu não sei Ah, yeah, a fase terminou uh, Eu poderia dar uma segunda volta se eu fosse burro Então Eu não vou fazer a segunda volta Ok, Rank A Está ordinariamente fácil de se obter <risos> Uh, mas é, eu consegui o item e tudo, mas faltou um bônus. O segundo bônus, especificamente. Pra falar a verdade, eu não sei se dá pra realmente distinguir ou não. Ok, só pode ser aqui. Oh, então era isso. Ok, eu tinha esquecido completamente dessa parte aqui, mas é, ok. Isso não é o salto mais fácil do mundo de se fazer, sem dúvida alguma. Tipo... Ok. Isso... Não tô completamente conseguindo compreender o tipo de ângulo necessário aqui. Não sei que... Oh, pra falar a verdade... Eu sei o ângulo necessário. Simplesmente. Ó. Oh. Ok, tipo... Shine pa... Hum. Intrigante. Sem dúvida alguma. Ok, se eu fizer um grande salto aqui... Sim, fazer um grande salto assim funciona. Se eu... Yeah, exatamente isso. Ahn... Uh... Provavelmente não é isso O que o jogo queria Que eu fizesse mas uh... Isso não é um bônus que? Oh Isso é Preocupante o fato de eu ter pegado aquilo, ou oh, não? Aqui está, exatamente aqui, e é exatamente o mesmo tipo de dica. Ok, realmente legal o fato do jogo dar uma dica consistente aqui pra você, é realmente um bom detalhe, sem dúvida alguma. Ok, beleza, agora eu vou simplesmente terminar a fase. E... Hum, pensando bem yeah, Eu podia terminar o episódio exatamente aqui De gravar e etc Mas eu quero ver se vai ter algum tipo de reação especial Porque eu consegui o cubo misterioso ali Porque eu tô indo na direção completamente errada Eu não sei Basicamente a corrida dessa fase é até que bem curta Hum ou talvez só tá aparecendo aqui comparado ao tempo que eu gastei aqui. Parece sem dúvida alguma mais é, será que vai mostrar aqui o couro que eu coletei? A resposta é Peraí, aí, por que ainda tem um olho fechado ali? Eu tenho que coletar os três da mesma vez para contar. Sim, sim, eu tenho. Por que, jogo? Por que? Ok, agora eu imagino que deve contar, não é? Bom, vamos saber que tem esse requisito. Propósito, primeira vez que eu consigo um ranking pior do que A, o que é... Oh, tem até uma nota diferente no fim da música, dependendo do ranking. Isso é um belo detalhe, mas... Ok, pronto. Os três bônus. Ah...